Da série Fraquezas do Homem, vamos falar a respeito da falta de objetividade. A falta de objetividade refere-se à incapacidade de uma pessoa de ver claramente a realidade e de se desvencilhar de suas próprias crenças e preconceitos. Você já viu pessoas que viajam demais na maionese? É, na verdade não tem um objetivo, vai para um lado, vai para o outro, muda, vai, volta, vai de ré, vai de lado, ela eu, <risos> era eu, uma vida complicada dessa, nunca chega a lugar nenhum. Bem, essa fraqueza é caracterizada pela tendência de ver o mundo de acordo com suas próprias expectativas e desejos, em vez de observar a realidade objetivamente. Eu penso que até muito pouco tempo, é, são alguns anos, né? É, eu não conseguia enxergar como as coisas funcionam, eu tinha uma confusão mental muito grande em virtude da minha infância né? minha mãe era muito braba e ela sempre dizia assim, não, está errado eu nunca conseguia contentá-la nunca conseguia fazer o que ela queria, tudo que eu fizesse estava errado, tinha que fazer outra vez então isso forçou a ter criatividade né? que daí fica no excesso, dá problema uma pessoa com essa fraqueza Pode acreditar em ideias e conceitos que não são baseados na realidade. E pode ter dificuldades em distinguir entre suas próprias percepções e a verdade objetiva. Então são pessoas que acreditam que tudo vai dar certo, sempre dá certo. né? E viajam demais na maionese. Ou ficam muito tempo viajando na maionese. Viajar na maionese fica teorizando, pensando e não vai para a ação. Fica parado atrapalha, ou então vai para ação, mas tem 50 ideias, começa uma coisa e não termina, começa outra, muda de ideia, vai para frente, vai para trás, estressa as outras pessoas que estão junto com ele, tá? então essa falta de objetividade, bem, aqui no nosso curso presencial, eu pergunto para as pessoas durante uma aula, sei lá, mas cinco seis vezes, qual o seu objetivo de vida, o que você quer para você, qual o teu objetivo de vida, qual o teu objetivo, que deve vai afunilando no começo é aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Ah, eu quero uma casa, um carro, casar, viajar, viajar sabe? Um monte de babuzeiro assim, que é o que todo mundo quer, mas aquilo é o resultado de algo. Né? Ah, eu quero me tornar um empresário de sucesso, tá? Mas o que você tem que fazer para ser isso? Querer ser um empresário de sucesso, beleza, mas qual é o teu objetivo? O que é ser um empresário de sucesso? Um empresário de sucesso é ter uma loja, cinco lojas, dez lojas, né? Ser reconhecido internacionalmente, quero ser um, um palestrante de sucesso, tá? E o que é um palestrante de sucesso? Aquele que fez uma palestra no bairro ou aquele que fez a palestra lá para o Brasil inteiro? Entende? Então, tem que estabelecer objetivos. Existe uma técnica tema técnico, nós temos um curso de como estabelecer objetivos na sua vida, e funciona, né? mas vai ter... <risos> estabelecer objetivo é fácil, eu quero ver depois você seguir, ter persistência, né? outras coisas nós já falamos nessa série aqui, que é a série de fraquezas do homem. Muito bem, isso essa fraqueza pode limitar a capacidade da pessoa de aprender e crescer. É um fato que ele viaja na maionese, bem como de se relacionar com forma, de forma autêntica e significativa com as outras pessoas. Vindo no mundo da fantasia, vai afastando as pessoas, as pessoas não acompanham. A superação dessa fraqueza exige um esforço consciente para desenvolver a objetividade e a capacidade de ver a realidade claramente. É chover no molhado, né? O que, que significa? que você vai ter que começar a respirar a fundo, ter paciência, manter calma, e estabelecer, ver se aquilo que você está fazendo vai em direção ao objetivo que você quer. Então, você tem que ter um objetivo né? bem definido. O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero casar. Então, tá bom. Então, o que você tem que fazer? Onde você vai procurar essa pessoa que você quer casar? Vai procurar na igreja, vai procurar num baile, vai procurar lá na... Né? Ah, aí você tem que ver se aquilo que você está fazendo vai te levar naquilo que você quer. Mas tem que ter o um objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Sem isso você não vai é chegar a lugar nenhum. Ah, então, é, meditação ou relaxamento, escrever no papel. Existem várias técnicas, né? Dá para fazer um curso disso aqui para você estabelecer o objetivo de vida. Que é o que você tem que ter, senão você não vai chegar em nenhum. Entrar no táxi e dizer assim, o motorista diz "Para onde você quer ir? Ah, qualquer lugar. O motorista vai te levar lá no final da cidade. Ah, mas por que você me trouxe aqui, ué? Você falou que né, não sabia onde você queria eu trouxe aqui você. Então, a prática da auto-observação, da, da reflexão, da investigação a, a consciente, é, observar o que você gosta de fazer, o que você quer vai te ajudar a se libertar de suas próprias crenças e preconceitos. Você vai ver a realidade de forma mais objetiva e precisa. Lembre-se, nós somos a somatória de todas as crenças que nos trouxeram da infância. Nossos pais, nossas, né? nossos pais, a mãe e o pai, ou pessoas que estavam lá, nós temos crenças arraigadas e a gente não percebe, por exemplo, o dinheiro é sujo, não converse com ninguém, olha isso, olha aquilo. Sabe o medo que fizeram? Está tudo aí guardado. E aí faz você perder o teu verdadeiro objetivo. Pessoal, amo vocês. Quero realmente que todos vocês atinjam um estado superior. Eu estou começando ainda. Né? Não estou lá. Mas estou bem mais feliz. Vivo a vida. E quero que você também viva a vida aproveite nas pequenas coisas mas tenha um objetivo agora há pouquinho né eu tô gravando aqui hoje eu gravei 10 vídeos um atrás do outro aqui 10 10. e aí eu convidei a minha filha Brenda para gente tomar um sorvete eu digo Brenda vamos tomar um sorvete e eu já disse para ela eu vou tomar um sorvete delicioso que tem de chocolate que é para pré diabético para diabético mas eu não considero pré- diabético eu quero ir lá, então, daqui a pouco, a hora que eu terminar de gravar, até mais um vídeo, eu vou tomar um sorvete com a Brenda. Se ela vai ou não vai, é uma outra história. Mas eu tenho esse objetivo. Né? Vou convidar ela, pra ela beleza? Se o sorvete foi bom, eu aviso vocês depois. Um grande abraço para todo mundo aí. Amo vocês. Um abraço. Tchau. Fui.